Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quinta-feira, dia 30 de março de 2023, a partir de agora, você interagindo, participando aqui junto conosco, através do nosso WhatsApp, que é o 997-824426, fica à vontade, tá? Para vocês interagirem, participarem aqui junto conosco, na edição aqui do Jornal da TV SPN, você vai compartilhando aqui a nossa edição, se inscreva no nosso canal, não se esqueça, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Então é isso aí, meu, minha gente. Vamos lá, meu povo querido. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Vou começar falando aqui da cobrança, né? Falando da cobrança do, dos cemitérios aqui da nossa cidade. Veja só, nós colocamos aqui né, imagens, inclusive, da situação que estava lá, né? O cemitério. Não sei se o pessoal aqui da produção tem o antes, mas nós temos aqui o, o depois, né? Olha aí, agora o pessoal limpou já os cemitérios aqui da, da, da cidade, né? O pessoal tava lá já trabalhando, tava um matagal só, né? Chegava a cobrir, né? Os túmulos aí e nós dizíamos que era uma falta de respeito, né? Quanto à limpeza, quanto ali aos entes queridos que ali estão sepultados, com as famílias e com os entes, né? Olha, secretaria de Meio Ambiente foi cobrada, inclusive na Câmara Municipal, né? Semanas, é, essa semana na verdade, né? Na terça-feira pela presença do, do, do secretário lá na Câmara é, falando né, da pasta sendo questionado pelos vereadores e uma das questões era a limpeza dos cemitérios né minha gente? Choveu, a gente sabe mato cresce, mas manutenção tem que ter diariamente né com frequência aí nos cemitérios aqui da nossa cidade tá? então, é, é, que isso não volte a acontecer que, que se tenha o um respeito para com né, a população que paga também os impostos aqui na nossa cidade é o básico gente o básico é zeladoria olha aí esse era o cenário que estava né o cenário é precário mato alto como que se fazia para sepultar imagina você vai sepultar ali né o ente né um familiar e você se depara se deparava com isso né? E agora assim tá melhor, né? Assim tá melhor. Respeito, né? Em primeiro lugar, além de tudo. A gente também aqui cobra, claro, você pode enviar no número que nós é, colocamos no, no começo do nosso jornal para qualquer tipo de denúncia aqui do nosso programa. Olha, a prefeitura vai ter que arcar aí com uma multa, né? É, na verdade, é, vai ter que pagar 20 milhões de reais a servidores na verdade trata-se é, de, de esse, esse de uma correção na verdade é uma na verdade é uma correção na base de cálculo para o pagamento do 13o salário férias e FGTS o pagamento será possível graças a uma ação coletiva movida pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Santa Bárbara do Oeste, em meados de 2019, na Justiça do Trabalho. Segundo Renan Grego, máximo advogado do sindicato, até a, a reforma trabalhista de 2017, havia um entendimento de que o valor do vale alimentação não poderia ter natureza salarial. Porém, não era isso que acontecia na Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Quando classificado como natureza salarial, o valor do vale alimentação é incluso na base de pagamento do 13º salário férias FGTS adicionais. Então, é, vai ser feita aí essa correção, né? então, totalizando praticamente aí 20 milhões de reais né? que vai ter que repassar para esses servidores é, públicos aqui de Santa Bárbara do Oeste. Cidade de Nova Odessa, a polícia baixou lá na Cidade de Nova Odessa Numa clínica é, para é, reabilitação né, de, de, de, de dependentes né? E veja só, é a polícia ela apontou condições desumanas nesse espaço aí São imagens é, que chegaram para nós da polícia civil a, Ela, a polícia... É, prendeu duas pessoas durante uma fiscalização nessa clínica de dependentes químicos na cidade de Nova Odessa. Foi ontem que aconteceu isso. A vigilância sanitária apontou uma série de problemas, como meio ambiente insalubre, imóvel estava trancado com cadeados, a falta de água potável. Olha as condições desse espaço, desse local é, é, que atendia essas pessoas. Essas pessoas que iam lá para fazer os familiares, é, é, é, é, é, acabavam colocando eles lá pensando que era uma clínica boa. Por isso que eu falo, quando você vai é, para contratar, essas empresas aí, essas clínicas, elas não, não cobram barato não, viu? É caro. Tem que saber a procedência, né gente? Tem que saber. A ação foi realizada em operação repouso pela Polícia Civil de Nova Odessa... Conjunto com a Vigilância Sanitária. Como eu bem disse, é, o local fica ali no Parque Pinheiros, em Nova Odessa. Os policiais disseram que ao entrar na casa, é, é, por estarem é, trancada, foi necessário pedir a chave do cadeado ao responsável. Lá dentro é, foram encontradas aproximadamente 23 pessoas em condições descritas como desumanas e insalubres. Agora a polícia vai investigar esse caso, né? Meu povo querido, agradeço a sua audiência, a sua paciência, compartilhem aqui o nosso Jornal da TV, SB Notícias, conte conosco, estamos aqui para defender os seus direitos, os direitos da população barbarense, porque mexeu com você, mexeu comigo, se inscreva, compartilhe e até amanhã. Tchau!